Nos meus últimos vídeos eu percebi que eu tô tendo muito chiado no meu microfone. Então eu resolvi pegar esse daqui, da FiFine, FiFine, FiFine, do jeito que vocês quiserem achar melhor. Eu vou trazer aqui pra vocês ver como que vale muito a pena. Vamos pro um box? Como eu não consegui achar um jeito melhor pra fazer na mesa, eu vou fazer aqui na cama, fazer um unboxing diferente. Vamos abrindo aqui já aqui a caixa, que eu sofri pra aprender a abrir, mas quando eu vier aqui que abrir. Aí vai vir um manualzinho falando sobre o microfone. Um agradecimento com QR Code aqui, ó, quem quiser pegar, mas não vai conseguir. Aí já tem a proteção aqui. Fazendo com uma mão só é complicado. E eu peguei a versão branca, né? Olha como que tem. Tem tudo separadinho, ó. Daqui é o pop filter que você põe na frente. Aqui tem uma sorrisinha não sei se dá pra ver direito. Como eu não vou usar essa base, vou colocar no, na, na mãozinha pra ficar pendurada, vou deixar guardar essa base, mas essa base é bem pesada, essa base embaixo aqui, aqui é emborrachada pra não escorregar e branco, nossa branco é muito bonito né o que mais vemos aqui, vemos o cabinho né, pra ligar ele esse aqui é o um adaptadorzinho, pra caso eu colocar em outro, outro apoio né, que no caso que eu vou precisar usar isso aqui. Então vamos lá ver o teste dele funcionando. E aqui estamos com ele, agora o que vocês estão ouvindo é o volume dele, o jeito que veio eu não mexi na configuração dele, pra vocês verem como que ele vem naturalmente, eu estou falando a média distância agora, pra vocês verem se Faz diferença ou não. Ele tem esse RGB nele. Ele tem esse pop filter. Ele tem o botão de mutar. Porque se eu apertar aqui pra mutar, ó. Mutar, viu? Viu? <risos> e é isso, eu espero que vocês tenham gostado Não tem muito o que falar dele, porque tem bastante review dele Pra quem não sabe, esse daqui é o Fifine Ampli Game A8 E ele custa em torno do máximo de 300 reais Então vale muito a pena, não fui taxado Passei pela alfândega Então vale a pena bastante, porque esse trambolho aqui Que eu tenho, que eu usava, eu achei a diferença de tamanho Muito brutesco Esse daqui custou mais de 600 conto E hoje em dia, sei lá, se alguém quiser Manda mensagem no, no Instagram aí, que é nóis Beleza? Então eu já me despeço No próximo vídeo aí eu vou trazer uma coisa mais interessante Algum jogo, né? Porque chega de unboxing, chega de dicas. Chega o tutorial, tá na hora de trazer joguinho. E é isso, galera. Até a próxima. Falou, valeu.